Todo editor de vídeo precisa desse site. Vem aqui no Google, pesquisa Pexels e acessa o primeiro site. E aqui vai ser, você vai ter milhares e milhares de vídeos totalmente gratuitos, sem direitos autorais, para usar em seus vídeos. E tudo em alta definição. Agora vai me dizer que esse vídeo aqui não valeu sua inscrição, né?